É comigo é assim, boi. O mambo nunca está parado. Está aqui, pois está ali, pois já não está, pois volta está, pois aparece. É tipo fantasma.